Instruções Posição inicial Em posição inclinada, apoie-se sobre os antebraços com as pernas rígidas e ligeiramente separadas. Forme uma linha reta com o corpo. Atenção! Os cotovelos devem estar em linha reta com os ombros. Desse modo, você evitará sobrecarregar as articulações dos ombros. Contração muscular Contraia voluntariamente os músculos do tronco. É muito importante focalizar mentalmente o trabalho sobre todos os músculos do busto, enquanto procura contraí-los voluntariamente. Permaneça nesta posição por 15 segundos. Fim do movimento. Relaxe os músculos do tronco e retorne a uma posição de repouso. Músculos envolvidos. respiração Erros comuns Curvar a coluna Levantar os glúteos P for P came Plank Repetições aconselhadas Principiante Intermediário Avançado